Olá pessoal! Na última aula a gente falou sobre análise de variância multivariada, também conhecido como MANOVA. A gente aprendeu como que a gente consegue fazer uma MANOVA utilizando a álgebra de matrizes, tudo bem? Para um experimento em DBC. É, nessa aula de hoje o objetivo é a gente refazer aquela aula teórica que no R a gente vai multiplicar as matrizes, vai obter que as matrizes de dissidência só para a gente ver, né? que realmente a gente consegue chegar naqueles valores lá das nossas somas de quadrados de produtos por álgebra de matrizes. É, então, iniciando, pessoal, nós vamos utilizar aqui essa rotina, né, que, chamada rotina manova, e um conjunto de dados chamado dados.txt, que vocês vão conseguir fazer o download aqui na descrição do vídeo. Tem um link aí, vocês vão conseguir abaixar. Primeira coisa que nós vamos fazer é apagar a memória do R. Também aqui que ele remove lixo. Dá um enter a gente consegue limpar a memória do R. Segundo passo, né? É, nós vamos utilizar aqui uma função para fazer o que a gente chama de inversa generalizada, que a gente tem ela dentro desse pacote mes. Esse pacote não precisa instalar, né? Já vem instalado junto com o R. Então a gente só precisa ativar ele. Vou dar aqui um ponto enter, a gente ativou. 7WD para indicar aquela pasta onde vocês vão colar, ou melhor, onde vocês colaram, né, aquele arquivo chamado dados.txt, né, que a gente vai conseguir abrir o arquivo né, diretamente daquela pasta. Eu criei uma função aqui chamada matriz incidência. Com essa função a gente vai conseguir criar as nossas matrizes de incidência de uma forma muito fácil. Tá bem? Então vamos lá, vamos começar a nossa rotina. Inicialmente nós vamos carregar nosso conjunto de dados, que estou chamando de desão Onde nós vamos ter na primeira coluna efeitos de tratamento, efeitos de blocos. Depois nós vamos ter aqui né? é, as nossas variáveis e respostas. A gente tem três variáveis e respostas. Então, né? um tratamento, blocos, nossas variáveis e respostas. É, nós precisamos criar nossa matriz de incidência. Eu estou criando nossa matriz de incidência com essa funçãozinha que a gente criou aqui em cima chamada matriz incidência. É, vocês lembram que naquela matriz que a gente tem lá, aquela matriz grandona que a gente tinha lá nos nossos slides, a gente tinha na primeira coluna o efeito né, da média. Depois a gente tinha uma outra submatriz, vamos dizer assim, com o efeito de tratamento. Depois né, tinha uma outra parte lá é, que diz respeito à matriz de incidência né, associada ao efeito de blocos. Vamos fazer aqui separado. Vamos bater primeiro a casa devido ao efeito de médias. Então eu coloquei aqui para repetir o valor 1. 15 vezes. né? 15 é o nosso número de linhas do nosso objeto de decisão. Na hora que eu dou um Ctrl Enter, já criei o objeto chamado M, vou dar outro Ctrl Enter aqui só em M, a gente vai ver que a gente tem uma coluna né? com 15 linhas, havendo nela o um valor igual a 1. Da mesma forma, a matriz de incidência, eu coloquei o decifrão trate, né? que carrega a identificação dos nossos tratamentos, e dá o Ctrl Enter aqui, a gente vai ter a nossa matriz de incidência devido ao efeito de tratamentos. Aí vocês podem ver o mesmo raciocínio que a gente obteve lá na aula anterior, né? É, no caso aqui do nosso efeito de blocos, a mesma coisa. Matriz de incidência, né? Efeito de blocos, eu crio um objeto que vai ter né, apenas três colunas, porque são três blocos que a gente tem, 15 linhas, que são 15 parcelas. E vai ter um, né? Para quem? Para as parcelas que estão tá no bloco 1, um, né? No restante zero, aqui vai ter um nessa segunda coluna só para que as ao bloco 2, é né? mais zero, e aqui na última né? só para quem, para as parcelas que tem né? o bloco 3. Ok? Então a gente tem aqui a identificação dos nossos blocos nessa matriz de incidência. Se ficar dúvida, pessoal, assiste a aula lá, teórica, né? a aula anterior que eu expliquei isso direitinho lá. Nossa matriz, né, contendo a nossa variável resposta, que a gente está chamando de Y, ele vai ser a minha coluna 3, 4 e 5. Então, eu coloquei aqui a D, né, as matrix, que é uma matriz que a gente quer obter, é, D, né, que é o nosso conjunto de dados, é, cochete, antes da vírgula não coloquei nada, então eu quero todas as minhas linhas da minha coluna 3 até as colunas 5, ou seja, 3, 4 e 5. E aqui a gente tem né, nosso PMV, PMS, PRC, que são as nossas variáveis respostas. Lá na aula teórica, a gente viu que nós precisamos para obter uma matriz de soma de quadrados, né, soma de quadrados produtos, a gente precisa obter uma primeira parte qual a gente vai subtrair daquilo que a gente chama de correção. Né? É, então, aquela correção que a gente viu lá né, na nossa aula prática, a gente estava chamando ela de RM. Então, esse Rm é o que a gente vai obter aqui. Para a gente obter o Rm, a gente vai considerar apenas né, o M, que é o nosso efeito de médias. Né? Ou seja, aquela coluna tendo o meu valor 1 para todo mundo. Então, esse vai ser o meu x. Vou fazer aqui é o inverso de x'x, x, que multiplica x'y. Então, o transporte de x é Tx. Multiplicação de matriz, a gente já aprendeu isso. Né? Lá na aula de regressão múltipla é porcentagem, asterisco, porcentagem, né? e fazendo isso daqui, a gente tem x linha x, inverso x linha, x, multiplica x linha, y, a gente obtém nosso vetor beta, multiplico beta, para essa nossa matriz de delinhamento, a gente tem o valor de y predito, e no caso aqui da correção, basta nós fazermos né, a transposta desse y predito, vezes nosso y predito, a gente tem esse valor aqui, que é a nossa correção. Agora, pessoal, para a gente ter o efeito nosso de modelo, né? ou melhor, para a gente ter soma de quadrados e produtos associados ao nosso modelo, nós vamos considerar toda aquela nossa matriz de delineamento, né? considerando nosso modelo completo. Ou seja, considerando simultaneamente efeito de médias, efeito de tratamentos e efeito de... Pronto. É, então, ao dar um Ctrl Enter aqui, nós estamos criando, né? estamos substituindo o X que a gente tinha feito lá em cima por... Uma matriz, onde a gente vai ter nosso efeito de médias que é a primeira coluna. Depois nós vamos ter aqui cinco colunas com nosso efeito de tratamentos né? Ou melhor, seis colunas com cinco colunas. né Dois, três, quatro, cinco e seis. Então, cinco colunas com efeito de tratamentos E as últimas três colunas com nosso efeito de blocos. A partir desse modelo completo, né, eu multiplico essa matriz de delinhamento, invertido de multiplico x'y, depois multiplico meu x pelo β, a gente vai conseguir obter o nosso modelo fazendo a transposta do nosso y predito, que multiplica y predito menos a nossa correção. Fazendo isso, né, a gente consegue chegar aqui no nosso R de modelo, né, ou seja, soma de quadrados produtos associado ao nosso modelo completo. Para a gente obter o total, né? a gente viu lá na nossa aula teórica que nós vamos considerar uma matriz diagonal que vai ter n row, que é o nosso número de linhas, né? nosso número de parcelas. Então, vai ter 15 linhas e 15 colunas, tendo 1 um na diagonal principal. Né? Então, começou aqui e termina aqui embaixo, 15 linhas e 15 colunas. É, da mesma forma, né? a gente obtém beta, obtém o y predito, faz y' e y menos esse r em m que é a nossa correção, a gente tem uma matriz de soma de quadrados produtos total. Resíduo a gente sempre obtém por diferença, então se eu fizer esse r. Total, menos nosso R, devido ao efeito de modelo, a gente consegue achar o devido efeito do nosso resíduo. Né? Então, daqui é a nossa matriz de soma de quadrados de produtos do nosso resíduo. Nós aprendemos lá na aula teórica que, para a gente obter nossa soma de quadrados né, de tratamento, minha soma de quadrados de blocos a gente precisaria, né, obter minha soma de quadrados de produtos dos nossos modelos reduzidos. Quando eu digo modelo reduzido, né, vai ser o que? Vai ser o meu modelo completo, exceto um determinado efeito que a gente quer testar, né, que é obter sua soma de quadrados. Então, a gente viu lá que a gente faz por diferença. Pode voltar lá na aula teórica, se vocês não estiverem lembrando disso. Né? E como que a gente faz isso? Se eu quero ter minha soma de quadrados de produtos considerando apenas a média e apenas o bloco, e a matriz de incidência vai ter aqui apenas... Né? A matriz de incidência devido ao meu efeito de médias e devido ao meu efeito de blocos. Então fica aqui, né? dessa forma. Faço aqui, invés de x'x, multiplica x'y, depois multiplico x por beta, tem meu y predito, depois faço y'y y menos a nossa correção, né? que a gente chamou aqui de Rm, a gente chega aqui né? nessa soma de quadrados associada ao nosso modelo reduzido, né? onde a gente está considerando aqui apenas. A média e o bloco. Da mesma forma, né, eu vou fazer aqui o x, que é igual a im. m. Aí eu vou considerar o m. Né, vou considerar com é efeito de tratamento, só então vou ter aqui o meu x. Vai ter a primeira coluna que é o efeito de tratamento, mais cinco, seis, cinco colunas, né, que vai ser os nossos cinco tratamentos que a gente tem. Faço aqui, né? inverso de x'x x, x que multiplica x'y. Meu y, eu acredito, é beta. E eu fazendo Y' linha Y menos a correção, a gente consegue chegar aqui né, no nosso valor de soma e quadrado de produto para esse nosso modelo reduzido, considerando aqui a média e o efeito de tratamento. Aí a gente falou o seguinte, que quando eu estou fazendo né, a minha matriz de seus, quando eu tenho aqui a minha matriz de soma e quadrado de produto para modelo, a gente está considerando lá na nossa matriz de delineamento. O efeito da média, efeito de tratamento e efeito de bloco. Quando a gente obteve aqui esse RM de bloco, a gente tem efeito da média, não tem o efeito de tratamento e tem o efeito de bloco. Então, quando eu faço a diferença entre elas, vai sobrar para a gente apenas, né? Aquela soma de quadrados, aquela variação que é explicada pelo nosso tratamento. Né? Então, quando eu faço o meu som de quadrados de produtos do modelo menos do bloco, a gente vai conseguir ter o nosso soma de quadrados de do tratamento. é o mesmo aqui para baixo. Né? Se eu quero ter minha meu som de quadrados de produtos associado ao bloco, então eu vou pegar meu modelo completo, tô considerando média, tratamento e bloco, e vou subtrair do meu modelo reduzido, que considerou apenas a média e o tratamento. Sobrou aqui o efeito de bloco a gente consegue chegar na nossa soma de quadrado de blocos, que vai ser esses valores aqui. E assim a gente consegue, então, obter aquela primeira parte lá da nossa análise de variância multivariada. Né? A gente já sabe quais são os graus de liberdade, né? a mesma coisa que a gente já tinha aprendido lá nesse artigo experimental. E a gente chega na soma de quadrados de produtos. Se eu pegar a soma de quadrados de produtos e dividir né, pelo nosso grau de liberdade, a gente vai chegar na variância, né? Na matriz que a gente chama de variância e covariância, efeito de tratamento, variância e covariância de prófu, variância e covariância residual. Nós falamos também que na diagonal principal dessas nossas matrizes, a gente vai ter os valores que nós vamos encontrar fazendo análise estatística univariada. Então, quando eu faço aqui o nosso DBC, por exemplo, a minha análise é, de variância, nós vamos ter aqui 1.351, que é né? esse 1.351. 45.59, vai ser aqui para é a nossa segunda variável, veja só, soma de quadrados de tratamento. 45.59. E aqui por último, né? Se a gente olhar aqui, soma de quadrados de tratamento, 273.32, subindo aqui em cima, né? A gente achou 273.32. No caso de bloco vai estar aqui embaixo, né? Vai ser a diagonal principal, 77,74, 77,74, né? Mais para baixo 0,94, né? 0,949 está aqui. E assim por diante. Fora da diagonal principal vai ser as nossas soma de produtos, né? É, lembrando que dividindo isso pelo nosso grau de liberdade a gente vai ter a covariância. É, e, para finalizar, né, nós falamos também na aula teórica que a gente não consegue chegar no valor de F apenas pegando uma matriz e dividindo pela outra. Né? Por exemplo, lá no teste F, na análise univariada, a gente fazia quadrado mexe tratamento dividido pelo quadrado mexe no resíduo. Isso era o nosso F. Aqui não, que a gente tem uma matriz, né, variância variância uma matriz de variância por variância de tratamento e uma matriz de variância e variância do resíduo. Então, não tem como eu pegar uma matriz, dividir pela outra e ter um único valor de F. Então, a gente precisa utilizar algumas aproximações. Né? É, só para a gente ver os resultados, a gente consegue fazer isso né, pelo nosso pacote chamado multivariante Analysis, é, Vou colocar aqui uma interrogação, o um nome da função que é chamada manobra, só para a gente ver como que ela funciona. Vou dar um Ctrl Enter. Aqui no manual a gente já consegue ver. Primeiro, a gente precisa colocar o nosso conjunto de dados. Né? que é aquele dados.txt que eu carreguei no objeto chamado desão. Se meu experimento for indico em DBC, eu vou ter que ter uma primeira coluna de tratamento, a segunda coluna vai ser bloco de repetição, né? e as demais colunas, nossas variáveis respostas. Se for 3, então isso daqui seria o DQL. Eu teria que ter linhas, colunas, né? tratamentos, linhas, colunas, e depois nós vamos ter aqui as nossas variáveis respostas em diante. Se for modelo 4 ou 5, vai ser fatorial, indica ou fatorial em DBC. Né? Em ambos os casos, minhas colunas vão ter que ser fator A, fator B, é, efeito de repetição de blocos, né? se for em DBC ou Indique, e depois as nossas variáveis respostas. Então basta a gente tabular os dados de forma direitinho. Modelo né, vai ser o nosso. Delinhamento estatístico: 1 um é DIC, 2 é DBC, 3 é DQL, né? Quatro é fatorial e por aí vai. Então eu vou colocar adesão para meu conjunto de dados, modelo modelo igual a 2, porque o meu experimento é em DBC. Dou um CTRL ENTER, outro CTRL ENTER. Nós vamos chegar na nossa manova. É só aparecer a manova inteira. Deixa eu dar um espaçozinho aqui, outro CTRL ENTER. Então o que, é que a gente tem aqui? As manovas, né? Como a gente não pode fazer uma razão entre duas matrizes e obter um valor de f calculado, a gente obtém aproximações desse valor de f. E a gente pode utilizar, obter essas aproximações considerando diferentes modelos, ou melhor, diferentes testes. Pode utilizar o teste Pillai, teste Wilkes, teste ROTELING, né, teste Roy. O que, é que muda de um teste para o outro, a gente vai falar em alguma outra aula. Não né? vai ser conversa dessa aula de hoje. Mas o importante né, a gente saber que cada um desses testes faz a razão daquelas duas matrizes, né, de variância por variância do efeito de tratamento, em relação ao do resíduo, mas eles fazem isso de forma que a gente chega no valor aproximado de f, ok? A partir do qual a gente consegue chegar no p-valor. O p-valor a gente já explicou né, como que a gente interpreta ele lá no curso de estatística experimental, que uma playlist com esse nome. Onde nós discutimos que se o nosso valor for menor do que o nosso nível de significância, vamos considerar como sendo 0.05, a gente tem um efeito significativo. Né? Então aqui, ó, como esse valor ele é maior do que 0.05, não há diferença entre os nossos tratamentos, considerando o teste PILAI. Mas se eu for considerar o teste Wilkes, né, ou o teste Rotelin, ou o teste Roy, a gente vai ver que nesses três últimos casos nosso p-valor é menor do que 0,05 ou seja de acordo com esses testes há diferença significativa entre os nossos tratamentos tudo bem é, então é isso pessoal a gente aprendeu como que a gente consegue fazer a manova né por meio de álgebra de matrizes né? ficou faltando só da gente falar como que esses testes né de roe teste pilai né depois a gente fala sobre isso numa outra aula mas o mais importante, né, que é entender esse raciocínio para obtenção da manobra, a gente já conseguiu obter. Né? E também como que a gente interpreta esses resultados, a gente viu lá na nossa aula teórica. É, para quem não se inscreveu no canal, se inscreva e fica de olho aí, que sempre, sempre a gente está postando várias aulas né, associadas à análise de dados. Tudo bem? Até a próxima aula!